tempinho bonito é nem tudo são flores quanto custa aqui 45 reais uh! criança paga 22 molhadores de Foz e municípios da redondeza 10 reais a situação da pessoa eu não tinha visto flamingo vermelho. Vermelho? Não, vermelho. É verdade que eu não isso. Obrigada pelo elogio. Parece um senhor careca com cabelo branco pra trás. Olha lá. Não faz sentido esse acaso. Ah, não deve é? ser tipo uma dança, né? Ei, tem é uma opressão, tem hein? Uma grande... <risos> Vejam os rasgantes esses caras dão <risos> A gente acabou de sair do parque das aves acho meio carinho pro passeio que oferece, mas se você pensar no trabalho que eles fazem da preservação das das espécies que eles têm ali, reabilitação para as espécies voltarem para a natureza. Então é você paga com gosto. Se for pelo passeio, pensar só pelo passeio é muito rapidinho, uma hora, mais ou menos. Mas é um é legal apoiar a causa. A gente achava que a gente ia poder pegar nos bichinhos tal, porque já vinha alguns índios Parece que antes até tinha, mas hoje só se você paga pela experiência do backstage, que aí ao invés de 45 reais você paga 215. O Parque das Aves fica lá atrás, dá, não dá nem 5 minutos andando. E agora a gente vai entrar no Parque das Cataratas. Vou fazer uma cursa party. Isso aí. Além de ver as cataratas dos la do lado brasileiro. Isso aí, bora. Sim, muito motivador, é. sabe? <risos> aqui é o primeiro mirante, logo que você desce aqui do ônibus até tá ela com medo do Coati Se você for ver, tem mais Coati do que gente Tem, olha lá, lá, aí. Senhora, a senhora tem cartão da Renner? lenta tem que pegar uma fila para conseguir chegar ali no mirante mais próximo da catarata preparada para se molhar Eu vou contar uma história triste agora a gente tava a gente entrou pra fazer lá o um passeio de barco no modo molhado né que é o modo que vai ele chega aí embaixo da de uma das cataratas Chegou o um momento, ele foi se aproximando, se aproximando e eu com o GoPro. Quando eu olho, na hora de entrar embaixo da catarata apareceu uma mensagem, cartão de memória cheio. Sei que o começo da catarata embaixo da catarata tentando fazer tentando apagar um vídeo da GoPro pra conseguir filmar, mas não deu boa. Mas muito legal o passeio, você. Não é só uma agulhinha que cai em você, você leva uma surra de catarata. É bem intenso, assim. Mas depois se prepara pra sentir frio, porque a água é bem gelada. Três Fronteiras, o Marco das Américas Os shows começam às sete e meia é, São dois shows, são duas partes uma, uma parte mais introdutória, como se fosse um baile antigo E depois, às oito horas, tem um show de meia hora De danças típicas do Brasil, do Paraguai e da Argentina que é Onde a gente tem a fronteira Então aqui a gente tá no Brasil, pra um lado é a Argentina Pro outro é o Paraguai Não sei exatamente de qual lado é bem legal o show, vale a pena